Se quiserem uma técnica para evitar que a água das vossas plantas evapore tão rapidamente, podem encontrar um bocadinho de casca de pinheiro e colocar na superfície do substrato. Desta forma a terra vai ficar mais úmida e a água vai evaporar mais lentamente.